Fala guerreiros, Thiago na área trazendo pra vocês mais um vídeo Galera, eu e a Thaís estamos aqui em mais uma lenda nova Uma lenda sensacional que foi passada pra gente E agora a gente vai fazer a exploração de dia dessa casa Vai mostrar detalhes pra vocês Essa casa aqui tem uma história muito, muito sinistra e muito macabra Mas eu não vou contar nesse vídeo, eu vou contar de noite pra vocês Vamos lá conhecer essa casa, Thaís? Vamos lá, Thiago, já estamos aqui na frente, né? Aparentemente ela está bem conservada, né, Thiago? Está bem conservada Galera, essa casa, a história dela é muito sinistra. Quando me falou, eu me arrepiei, cara. É arrepiante, não é, Thaís? É, e faz tempo que você vem falando desse local, né, Thiago? Faz tempo. E ó, a gente tá no meio do mato, cara. Essa casa aqui tá enterrada no meio do mato. Então deixa muito like, se inscreve no canal e bora pra mais um vídeo. Aí o acesso aqui tá difícil, hein? Tá, perigoso cobra, hein? Ó, Thiago, tá vendo que aqui tinha uma luz, ó, um poste com luz. Sim. Vamos entrar por aqui? Dá tá pra entrar por aqui? Será? Eu acho que dá, ó, tem um caminho aqui. Vamos ver. Cara, olha essa cerca aqui, ó. Nossa. Olha lá. Meu Deus, Thiago. Parece que tá aberto. Meu, sim, parece. Tá aberto. Nossa, será que ela vai conseguir passar aí, Thiago? Não sei, vamos tentar. Tá bem alto, por isso que é bom vir de dia. Pra gente fazer o reconhecimento. Aham. E ver se não tem buraco. Nossa, Thiago! E aquele portão ali? Aquele portão ali era daqui, ó. É ah, dali, né? É. Escutei o barulho. Eu também escutei. Tem alguém oh, aí? Posso, posso você que eu segure aqui, aqui. Meu Deus, Thiago! Tá isso, ó. Ah, você tá com a lanterna aqui? Isso daqui que é melhor, né? Dá licença. Olha o forro, tá isso? Eita, Thiago. Olha. E, e, e olha aqui. Ó, Teia de aranha. Teia de aranha. Tá cuidado. Pega não, um... Cuidado. Thiago, pega um pau, alguma coisa, aqui ó, um galinho, ó, e vai passando na frente. A espinha, a mão espinha, Ixi, cara. a espinha. Cuidado. Ixi, Ixi o pau não tá com nada, hein? Esse pau aqui não tá com nada. Pega bom, outro. vamos entrar aqui Thaís. ó. Cuidado, cuidado, hein? Bom, mas é bom que já dá pra ver, tá vendo? Aham. Uhum. Vê se não tem mais nada aí na frente. Olha essa porta. Dá licença. Licença. Nossa, velho. Que negócio ruim que me deu. Thaís, tá olha o fogo dessa casa. Clima pesado aqui, hein, cara. Pesado, não é? E esses jornal, essas coisas aqui? Não sei. Cara, eu falei na minha mão. Não ele Credo, velho. Olha aqui. Credo. Psicologia. Ó, tem fita ali, ó, mas só a capinha da fita, tá vendo? Onde? Ali, ó. E... Olha essa janela, Thaís. É tá com cadeado, baixinho. Olha isso aqui, Tiago. Isso aqui era chique, ó. Sabe como que chama isso aqui? Não. É cortineiro. Esconde a cortina. Ah é? Aham. Uhum. Thaís, esse fogo. Estranho, né, velho? Olha ali, é quarto. Vamos dar uma olhada tudo aí. Vamos olhar tudo isso aqui ó tem outra porta aqui também. Vamos ver aqui primeiro? Uhum. Cara, pelo jeito isso aqui tava quebrando, ó. Colocaram um negócio aqui, tá vendo? Uhum. Ou fizeram uma emenda, né? Olha aqui. Mais tem... baixo ainda. Quer é mais baixo? Será que tem alguma coisa aqui em cima? Sei lá. O banheiro também é baixo, O tá Banheiro isso? é baixo. Olha, é tem um pedaço de cama. Cara, olha essa pia. Nossa, Thiago, é muito chique esse banheiro. Olha, nossa cara, banheiro é muito isso. Nossa. chique Ó, dois chuveiros, cara. Essa casa aqui era... Verdade. Ó, dois chuveiros. Thiago, essa casa aqui é de patrão mesmo, que É de gente bem de vida. Ah, é? Dá uma olhadinha atrás da porta. Olha aqui, de... aqui, Thiago. Com plástico. Com plástico. Thaís, então, é só de eu imaginar a história dessa casa aqui, eu me arrepio, cara. É, tem Nossa, hein? mano do céu. Olha atrás da porta, você não tem nada. Vou olhar tudo. Tem muita teia de aranha. É, cuidado então. Tá? Entrar nesse primeiro. Cara, tem uma cama aqui, gente. Olha. Ó, aqui já. Aqui já é Mas alto. O que, que tem aqui, cara? É muito estranho. Mas não tem por onde entrar, Tiago. Vamos ver no outro quarto ali. Muito estranho. Ai, que susto. Uma cama. Pelo jeito tinha um cacho de abelha enorme aqui, ó. Uhum. Tá vendo? Caiu. Cortina casa aqui três, que casa da hora então Thiago olha, tá até com lâmpada ali ainda acende aí nada se acendeu eu ia correr então porque, porque vamos olhar é aqui, tá aqui né? nossa ai meu Céu Tiago ali é aquele outro pedaço, né, que tá lá fora. É, galera. Olha lá, ó, buraquinho. Nossa, cara. Galera, essa casa aqui tem mais pra lá pelo que a gente tá sabendo, né, Thaís? Uhum. E a gente viu ali de fora também, né? A gente viu ali de fora. Então a gente vai pra lá, não sei o que que tem lá, se é outra casa, não sei, a gente vai olhar, agora. mas essa casa aqui é sensacional, hein, hum, cara. Deus. E ó, não tem entrada, Thaís. Será não que tem entrada lá por fora? Então, cara, por que que esse for fizeram baixo? Que susto. Vou passar um K2 aqui. Passa. Thaís, vamos ver se tem alguma presença aqui nesse local. Se tiver alguma... Opa! Se tiver alguma presença aqui... Pode chegar próximo do aparelho. e quarto lá mais estranho, cara. Uhum. Ó. Se tiver alguma coisa sobrenatural Você aqui, aqui. tá aqui, tá aqui. Eu escutei. Ó, ó. Você viu? Aham. Uhum. Ai, Thiago. Cara, não precisa nem passar mais, Thiago Nem precisa. Tá aqui, ó. Vamos lá fazer o reconhecimento do... E do FF, por onde será que vai lá? Vem aquela porta ali. ai do céu. Thiago, então tem alguma coisa sobrenatural aqui mesmo. A história que foi passada. Deve ser real. Thiago. Olha aquele buraco ali. O que? Deixa eu ver. Tem um... Tem Tem um negócio aqui. Assim, Espera aí. Deixa eu fazer. Vou ver. Dá, dá pra ver alguma coisa? Não dá. Parece que é eu... um... Galera, essa casa aqui é muito sinistra. Vamos lá, Thaís? É Vamos Gente do céu. Não. Você imagina... Você olha a casa assim, parece assim. Ah, morar pessoas felizes ali, né? Mas... Thiago, passa por aqui, ó. Vamos ali, ó. Então, cuidado a da teia de aranha. Passa o pé. Vai. Ah, olha, olha o portão. Oh, você acredita que aquele espinho pegou bem no, na, nesse corte que eu tenho aqui e velho. Olha, entra por aí, ó. Nossa, a aqui, uhum. sabe que ela funciona. Tiago, a porta tá ali apelada. de dentro que nós viu tá trancada é sai essa daqui, aqui. ó. É. Pessoal, aquela porta lá que a gente tentou ver, sai aqui. Ó, área de lazer, churrasqueira. Ó, a tela, tá vendo? Sim. E aqui, ó. Balcão com pia. Aí, é, é um local sensacional, cara. E grande, cara. Grande pra caramba. O que é aí? Banheiro. Banheiro. que lá para você fumar. Grande esse banheiro também, cara. Thaís. Oi. Ó, tem um armário aqui. Aqui era o quê? Ah, aqui era uma cozinha, ó. Ó, aqui era uma cozinha, Thiago, ó. Será? Ah, uma ai, cozinha é. cozinha grande, hein? Olha aqui, Thaís. Thaís. Nossa, lembrei lá da casa do velho que é o mal do seu homem. Verdade, que é tem um belzinho. Tiago, você tem coragem de abrir isso daí? Isso daqui? Não, isso daqui, isso daí. Aqui isso. não tem nada. Não. Tem nada, também. não. tem Nada. Deixa eu ver, isso daqui. Será que tem data de validade, alguma coisa? Não tem nada. É isso. E ó, a marca aqui, ó. Cara do céu, que casinha. Isso que esse daí? armário aí tava na parede lá, ó, tá vendo? Tá, né? em cima, né? Uhum. Certíssimo. Ó, isso daqui, ó. Os vidros que tá. Cara, essa casa era enorme, Thais. Tá? Gigante. Ah, ó, essa aqui é aquele quarto. Que se, é, a janelinha se de um, um quarto. quarto, tá vendo? Sim, o buraquinho, né? É. E ó, tem outra coisinha, dentro. O que, que é aí? Meu Deus, parece que a tá no labirinto. Tem um cara. Outro quarto, cara. Caraca, Thiago. Nossa. Grande nossa. aqui, hein, velho. Que outro quarto, cara. Que deve ser um quarto de visita. A casa é... Top, né, Thiago? Isso, cara. Ó. Olha, olha o jeito que era... Essa marcha ali. Pelo jeito, ele tem a porta da saída, né? Ó. Bom, que... aqui? Nossa, tem mais pra cá ainda, cara é isso? Aqui devia ser tipo uma lavanderia? Ah, pode ser Será? Essa corrente aqui Ó, oh, não tem forno nessa parte Vou olhar pela janela aí Galera Geralmente, a gente vai e conta a história, né, Thaís? Uhum. Mas essa história aqui eu vou deixar pra contar na hora que, no dia que a gente vinha à noite aqui. Fazer uma investigação, Cara, né? é muito sinistro, é muito sinistro. Gente, essa casa é um labirinto, Thiago. Então, tem mais pra cá, Thaís, ó. Ah, aqui era a garagem, Thaís. Mas a garagem não era ali naquele portão de ferro que nós não sei, entramos? Isso aí, ó. Isso aí, não tô entendendo. Oi, eu peguei um monte de picão. Ah, provavelmente aqui era garagem mesmo. Porque tinha duas garagens, Thaís. Pode ser. Thaís, eu vi um, a abelha boa ali, pode ser. Sério? Tem abelha aqui não? Não. Ai, tinha um caixão ali, mas arrancaram. Sim. E ali, será que tem alguma coisa ali embaixo? Não tem nada não. Não? Não, não dá pra ver nada. Vamos naquele cômodo ali que nós achamos que era por saída? Deu um cômodo, não sei lá o que que era aqui. Também não sei, cara. Não sei o que era aqui não. aqui não. E aí sai pelo outro lado que a gente ia entrar, né? Tem mais cômodo aqui. É, olha ali. Tem uma casinha ali, cara. Meu Deus. Tem mais coisa aqui, velho. Olha, olha aqui. Tá, agora você vem daqui. E, e olha o tamanho dessa porta. Grande, hein? Largou, né? Olha. É, não, é tinta, eu acho. Não sei. E se for, também não pode falar, Thiago, no YouTube. Verdade. Olha, tem de pinga aí. Vamos olhar ali, ó. Porque tem, parece que tem mais coisa, cara. Ó. Quero quintal. Vamos cuidar do cobra, hein, tá isso? Quero quintal. Ó, não vai ter nada aí, não. É é aquela casinha? Eu acho que é por ali que é. Não, não. Parece que a frente dela tá pra lá. Aqui deveria ser tudo coberto também, Thiago. Eu acho que aqui era uma garagem também, ó. Pode ser. Tá vendo? Ó, a gente fez a entrada aqui, ó. A gente ia vir por aqui, ó. Aí a gente falou, vamos por lá. E na hora eu nem vi essa casinha aqui em cima, tá aí. Nossa, mas eu acho que não dá nem pra entrar aí, hein, cara. Ah, mas não dava nem pra ver mesmo, não. Olha lá. Não dá pra entrar assim. Só tá bem perigoso. Fala, não, vamos ali comigo, Thiago. Mas se tiver um... Se tiver um bicho aí, pega você, não, eu. Vai você só. Quer levar a câmera? Não, deixa eu ver primeiro. Deixa aqui. Tem até tomada, velho. Né? <risos> <risos> ah, era um galinheiro Galinheiro? É, era galinheiro Era mesmo, pessoal Nem vou entrar ali dentro, não Mas era Onde ficavam as galinhas aí. É. Thaís, o que, que você achou? Casa sinistra, Thiago E a história pior ainda, cara Sensacional, né? Demais Vamos tirar a thumb e vamos, vamos embora e outro dia a gente vem para fazer a investigação. a investigação. A gente viu que tem sinal ali no K2. Deu sinal. Deu sinal. Galera, vou estar encerrando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa aquele like. Cara, por não tá me mordendo tá aqui. Cara. Deixa aquele like. Se você não for inscrito no canal, se inscreva aí. Beleza? Fica ligado lá no canal Thiago Furacão porque a gente vai estar vindo aqui de madrugada às três horas da manhã para fazer a investigação. Né, Thaís? Isso a mesmo. gente vai vir, vai chamar, vai pedir para se manifestar e vai contar a história dessa casa. Vocês não tem noção como que é macabra a história dessa casa. Então fica ligado lá no canal Thiago Furacão. Obrigado para você que assistiu até aqui. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui!